Calma que eu tô, que eu tô, eu, tô, eu tô... Olha lá, lá, acendeu de novo, acendeu de novo. Tá focando. Olha lá, ó. Ó, vamos ver se vai soltar de novo alguma coisa. Olha lá, olha lá. Olha o que ele faz, olha o que ele faz. Gente, coisa mais linda, cara. Olha isso, cara. Apagou de novo Mas ele vai acender de novo ó, Acendeu lá em cima ó. É outro, isso aí já é outro não olhe cima, não olhe cima <risos> não olhe. Olha lá como é que ele desce Olha lá, o balão faz isso, né O balão vai lá em cima e volta e... Não olhe pra cima Vem, chega. Ó, Olha isso, criança, cara criança. Olha isso, mano Cara, é sensacional, cara deixa Sensacional, cara deixa Apagou de novo Mas ele vai acender de novo ó, lá. Agora ah, acendeu outro em cima Agora é o de cima, o que estava em cima. Aí quando acendeu o outro lá, ele chamou o vermelho fala... Meu irmão, só se for drone. Só se for drone. Só Não tem outra explicação. Porque balão não é, parceiro. Acende, apaga, troca de tudo. É, não tem como, é, não tem como. Só se for drone. Legal, ó, apagou o de o novo, olha lá. Ficou pequenininha. Mas se assim, soltou um negocinho, Soltou vários orbes vários orbes Vamos ver se ele vai dar graça de novo é aqui embaixo, cara. Eu fiquei vendo. Vamos, o bagulho tipo, subia, apagava, aí do nada tava. Eu acho que agora assim, ele se mano. foi, hein? Eu acho que agora ele foi, hein? Aí, como é que pode do isso? Como é que o um balão faz isso? Cadê o balão? não sou grande Acho sim. que ele foi embora agora, cara. Pô, brincadeira. Óvulos ou óvulos? Poxa, cara. Parece de novo aí, parceiro. Mais um outro. Hum. Foi embora. Aí. Como é que pode isso? Foi sumir, sumiu. Deu show aqui no, no, no, no céu e sumiu. Sumiu. Se voltar o filme de novo. Calma, Rafael. Calma. Não tá aparecendo. tá, tá sim, fogo. tá aqui, ó. Agora, um negócio... tá ligado, olha isso, mano. Olha gente, isso. Tá subindo, mano. Olha lá, que barulho. Olha isso. Agora é como se fosse o um balão, mas cara, tava mó tempo parado. Tava tá piscando. Não, cara, balão apaga não. Não apaga de volta, não. Tem é fogo... isso que eu tô te falando. Tem fogo intenso. Olha ah, ah lá. Subi, cara, explodiu. Agora tava nessa. Que Olha isso, cara. cara. pra baixo. Olha isso, galera. Olha isso aqui, maluco. Olha, voltando, ele tá descendo. Tá mim, Tá ligado? Uhum. Olha <risos> isso, gente. Olha isso. Cara. Apagando. <risos> Eita, tem outro lá em cima. lá. Olha isso. Cara. É, Olha, tem outro lá em cima, cara. Olha isso, cara. Gente, isso é OVNI. Estamos aqui disponíveis para ser buscado. Olha isso, meu irmão. Olha isso aqui. Eu acho que esses caras Caraca, eu quero até ver, cara. Eu vou nem filmar, ficar filmando que eu quero ver. Olha isso, cara. Mano, que isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Cara. Olha isso cara. Pera filho, peraí. Outro, lançou outro, ó. Outro orbe. Isso tá é um bagulho subindo. Não, cara, é. é tá soltando várias. É uma nave soltando várias outras. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Cara, que coisa, coisa coisa mais linda, né, cara? Olha isso, gente. Mano, eu tô pegando a visão do vermelho lá em cima. Ele é um Já tipo tava vendo antes, viu? Tava vendo antes? Ele tava aqui na... embaixo? Tá... Mano, ele tava aqui no... na, na, na direção do, do fio aqui, mano. Olha onde ele tá, velho. Lá em cima, lá no alto. É, porque realmente né? aqui na, na filmagem eu só tô vendo só o que ele tá soltando. É, ah, agora, tá agora soltando. Tá... Na verdade ele tá ali em cima, ali é clarinho, certo, não, tá mano. vendo? Não é não, Juliana. Olha isso, como é que ele ficou agora. Olha como é que ele ficou. Ele não tá, ele tava aqui, ele não ia ficar Gente do céu, apareceu. olha aí. Cara, eu vou apagar aqui porque eu quero ver isso aqui, eu quero ver isso aqui melhor. Olha isso.